Olha que linda, gente! Agora aqui eu vou já retirar aqui a palha para trazer oxigênio para o feijão. Os milho, ó, oh, eu não vou quebrar os milho aqui. Por quê? Porque o feijão, ó. Oh, o feijão tá crescendo aqui, ó. Oh. Oh, o feijão tá crescendo aqui no milho. Então eu vou. Eu vou deixar aqui, ó. Oh. Então eu vou quebrar o milho. Com jeitinho, ó. Oh. certinho aqui, ó, e vou, e vou, e vou abrir aqui, ó, para trazer oxigênio pra eles aí. Aqui que lindo, rapaz vai chegar aqui mais perto, aqui, ó. Olha só aqui, ó, aqui eu já abri umas aqui, ó. Deixa eu abrir uma aqui, ó, também aí. Deixa eu abrir essa aqui para nós ver, ó. Olha que beleza aqui, ó. Então... Tem algumas que não gera muito bem, mas olha. Olha só que legal aí, ó. Olha ó. Maravilha, hein? Então aqui eu já vou tirar aqui as palhas. Para dar ve ventilação esse feijão aqui, ó. No o papai fazia assim, ó. O milho, o, o milho secava. Assim, tava maduro, né? Aí o que é que ele fazia? Ele pegava o milho e quebrava o milho aqui, ó. Antes da espiga. O, o, o rapaz vai, vai mostrar aqui, ó. Meu, meu pai quebrava a espiga aqui, né? Então meu pai vinha aqui e quebrava o milho aqui, ó. Para quê? Para quando vinha a chuva, a chuva não entrar no milho. Entendeu? Então ele quebrava aqui, ó. Aí ele fazia assim, ó. Quebrava o milho todinho assim, ó. Entendeu? Lógico, tinha um jeito de quebrar para não quebrar assim, né? Mas meu pai tinha um jeito de quebrar, e aí o feijão que estava aqui o pé subia todo nesse milho. Por exemplo, tá, ele está tá aqui, ó. Como então, que eu quebrei aqui, ó, esse feijão automaticamente, que ele tá aqui, ele vai pegar oxigênio e ele vai subir aqui nesse milho. Vou fazer mais um teste aqui para vocês verem, ó. Tem que ter cuidado porque o milho aqui já subiu muito, então está até tá um, tá, tá um pouco difícil. Então eu não vou quebrar por isso, mas meu pai fazia assim, ó. Meu pai quebrava o milho, o feijão aqui tá lá em cima, então eu não posso quebrar porque o feijão já, já subiu. Tem, tem muito cuidado para não, não pisar no milho. Olha só aqui, ó. Então eu vou, aqui ó. Aqui já tem muito feijão com baixo aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui é isso aqui, ó. vou tirar as folhas para o feijão ficar livre, ó. Com cuidado, ó. ó. Aqui tem uns milho que tá, tá mirradinho aí, mas tem uns melhor aqui, ó. Eu vou quebrar só essas espiguinhas maiores. Você quer ver? vou lhe mostrar para você como aonde tem oxigênio o feijão cresce mais rápido. Aqui tem bastante baixa aqui, ó. E olha só aqui, ó. Olha ali, ó. Mostra ali, pra, ó, ali ó. Olha o um monte de baixa ali, que é ali, ó. Você vê que as baixas não estão grandes porque os insetos atrasam um pouco as baixas. Olha só aqui essa espiga aqui. Aqui tá uma maravilha. Então eu vou vir aqui, ó. E vou tirar aqui, ó. Ó, legal aí, ó. Então vai ser bom. Aqui tem um jeito de quebrar o milho, gente, olha. Ó. Aqui eu já aqui o dedo, ó. Por quê? Porque eu deixei aqui, ó. Não pode, você tem que fazer assim, ó. Senão você machuca o dedo. Quem quebra milho sabe, então... Eu, eu para fazer o vídeo na pressa, coloquei aqui embaixo aí, assim ó, aí machucou. Aí imprensou o dedo, já machucou a unha. Aqui ó, aqui é só, só fazer assim ó. Aí esse milho aqui eu posso quebrar aqui ó. Quebrar aqui é o feijão vai, vai crescer vai, vai, vai crescer agora, porque agora vai ter oxigênio pro, pro feijão. Ó. Aqui ó, quebrei aqui, quebrei aqui ó, esse feijão que já vinha crescendo. Ele agora vai ter mais espaço. Oxigênio para poder crescer. o meu, aqui, aqui, aqui, aqui, meu, meu pai vinha aqui, ó. E quebrava assim aí, ó, ó. Quebrava aqui, ó. Para o feijão crescer. Então o feijão fazia uma moita aqui em cima. Ô então, gente, é isso aqui. Forte abraço. Fui. Até o próximo vídeo. Olha que maravilha aqui. O rapaz vai aqui. Quem sabe dá uma foto boa aqui, ó. Ó. Olha, Aqui o feijão tá aqui, ó. Tá crescendo. Olha aqui as baixas aqui em cima aqui, ó. Olha que baixa linda aqui. Aqui o inseto não pousou, então tá bom. Olha só aqui, tá aqui, ó. É só vir aqui, olha Isso aqui, gente, pra você fazer um cozido ou então um assado. Maravilha. Olha que lindo aí, ó. Olha, machuca o dedo, quebrou até a unha. Então, gente. Você vê, não é fácil fazer vídeo, não. A gente machuca. Mas... Se deixando o like aí, tá tudo bem. Então um abração, fui e vamos que vamos. Tchau.